trezentos e setenta e oito, dividido por seis, seis vezes seis, trinta e seis, seis para sete um zero oito para nove dois três três seis dezoito. zero aí vamos lá um. 300 300 e 300 e 70 70, 70 e oito e e o seis e com 60 né 60 60 E corresponde 3 e 70, 370 e 8 dividido por 6 igual a 73 para aí dizer igual a 100 sei lá